E aí, meus queridos encanadores, minhas queridas encanadoras, eu sou Caio Nobre rapaz, estamos aí com mais um vazamento de informações de uma lista da NVIDIA que agora traz aqueles jogos que a gente tinha visto há muito tempo atrás, fizemos vídeos aqui no canal e tudo mais a respeito disso, só que agora trazem datas e aparentemente é pelo mesmo cara que trouxe para nós o outro vazamento lá com diversos jogos gigantes que ainda nem foram anunciados aí. E agora, rapaz, ele traz essa lista novamente com algumas datas que para mim não fazem sentido e nós vamos discutir aqui principalmente de Injustice 3 e o Mortal Kombat 12 também. Então, já deixa seu likezinho aí se você ficou curioso, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveite a promoção do mês de novembro aí da ProPlay Energy e compre lá seu energético em pó com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20 e você ainda ganha mais um energético de brinde aí para poder colocar ali, deixar guardadinho no seu armário e dar aquele pump no seu gameplay por muito tempo aí, meus amigos, vale muito a pena. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Acessa lá e nos ajude, porque o negócio é muito da hora. Então. Vamos lá, meus amigos, começar a discutir aqui o que, é que tá acontecendo, dar uma olhada nessas datas aqui, e eu quero explicar pra vocês, na minha opinião, porque eu acho que algumas delas aqui não fazem muito sentido. Vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui. Primeiramente, antes de eu ir pro esquema das datas propriamente dito, que é essa nova tabela que apareceu aí na internet, aparentemente pelo mesmo cara que vazou da outra vez ali a lista do GeForce Now, eu trouxe aqui pra vocês uma postagem do Reddit que eu peguei de dois meses atrás, só pra gente poder relembrar os Greatest Hits, né, que é os melhores hits aí Os jogos fodas que apareceram ali Que nem foram anunciados ainda E eu acho que você se lembra muito bem, ó, eles trouxeram pra nós lá uma lista de jogos que estariam vindo para o PC inclusive o Horizon Forbidden West que eu não entendi porque esse negócio está aqui porque esse jogo ele ainda nem foi lançado vai ser só no fevereiro do ano que vem mas como eles estão lançando muitos jogos aí do Playstation que são exclusivos para o PC eu acredito que um bom tempo depois do lançamento do Forbidden West e com bom tempo meus amigos eu me refiro aí a uns dois anos talvez mais ele acabe chegando sim mas nós temos um outro nome aqui que nós vimos ser anunciado para os PCs não tem muito tempo que foi o nosso querido God of War que tá aqui, galera, ó. Então eles acertaram naquela lista lá do GeForce 9 da primeira vez E eu acho que era um tanto óbvio também né Já que a estratégia da Sony tá sendo pegar essas franquias exclusivas deles E trazer pro PC pra dar uma faturada a mais aí em outra plataforma né Já que na sua plataforma atual, no caso o Playstation Eles já faturaram bastante, entendeu? E tá meio em baixa e essa é uma oportunidade aí deles ganharem um tico mais E aí rapaz, nós tivemos mais alguns aqui aparecendo O Tsushima é outro aqui que tá aqui que não foi anunciado ainda Temos aqui Gear 6 que não foi anunciado entre outros títulos do Xbox que a gente conhece aqui Final Fantasy IX Remake Final Fantasy VII Remake também Provavelmente a parte 2 E ó, nós temos aqui grandes títulos que apareceram nessa lista também Que foram Resident Evil 4 Remake Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Esse Monster Hunter aqui, 6, mano Não sei, isso aqui pra mim é meio balela Mas eu só trouxe aqui pra vocês verem Aqui ó, Tekken 8 aqui embaixo também Os grandes nomes que apareceram ali E agora nós vamos pra lista que foi vazada recentemente aí Pelo Wakanda Octezune, eu acho que é isso mesmo, né? O Octezuma, o nome do cara. E aí, ó, vocês podem ver que é a lista de jogos mesmo, entendeu? Que tá no GitHub do cara. Inclusive, quando essa notícia saiu, eu tentei caçar no GitHub, mas eu não encontrei. Parece que eles derrubaram a página, alguma coisa do gênero, e colocaram em outra. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Inclusive, eu agradeço ao nosso querido amigo, o Leon Trindade aí, que foi quem encontrou essa tabela e me mandou. Leonzão, tamo junto, meu querido. E aí, ó, vamos lá dar uma conferida nas datas desses principais jogos aqui, que eles colocaram ali no Reddit pra nós Que eu acabei de relembrar aqui com vocês Vamos lá Pesquisando aqui inicialmente Street Fighter 6 ó, Ele tá com uma data de 1 de janeiro de 2023 O ano eu concordo Até porque nós temos aí mais um personagem Do Street Fighter 5 para poder sair Que é o nosso querido Luke Eu acho que é esse o nome dele Eu esqueci já, mano, fugiu Mas a gente tem essa última temporada para poder ser encerrada E aí no decorrer do ano que vem Em algum período aí Eles devem apresentar pra gente o um Street Fighter 6 Que eu já acredito que esteja em desenvolvimento envolvimento sim, e aí eles devem colocar uma data de lançamento, talvez até um pouco antes, cara, no ano de 2022 ali, levando em consideração que o Street Fighter V deve terminar em breve e é a última temporada, eu não acredito que eles vão ficar um ano inteiro sem anunciar algum outro jogo de luta ou algo do gênero, entendeu? Esse ano aqui, pelo menos, ele é condizente sim, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a estratégia da Capcom, só a data que eu acho meio zoado, entendeu? Eles lançarem isso daqui um dia após o ano novo, não costuma ser uma data padrão aí para as grandes empresas lançarem os seus grandes jogos. Então isso aqui eu acho meio esquisito. E aí, vamos lá para o nosso querido Tekken 8, que também tem data, no dia 1 de dezembro de 2022, entendeu? No ano que vem, no caso aí, né? Levando em consideração que já tem bastante tempo que o Tekken 7 tá circulando, eu não ficaria surpreso se no ano que vem eles anunciassem pra gente aí um Tekken 8. Então até poderia pensar algo na TGA de agora, mas eles anunciarem nessa TGA e demorarem um ano, que é dezembro do ano que vem, que eles estão colocando Aqui, para poder lançar o jogo, sabe? Eu acho que não faz muito sentido. Mas vamos lá para o que vocês querem realmente saber aqui. Porque eu tinha que trazer, pelo menos, esses grandes jogos, cara, para a gente poder comentar os de luta, né? Que eu tenho certeza que muita gente aqui que gosta de Mortal Kombat gosta desses também. Mas vamos lá primeiramente para o Mortal Kombat 12, meus amigos. Sim, ele está cotado aqui como um lançamento da NetherRealm no dia 3 do 4 de 2023. A data em si, até mesmo o mês, Condiz sim com o padrão que a Netherrealm está acostumada a seguir de lançar os seus jogos aí Se vocês bem se lembram, Mortal Kombat 11 ele foi lançado no mês de abril, entendeu? Um pouquinho depois, mas foi sim neste mês Então até que faz sentido, embora a gente não saiba se isso aqui é uma data real ou não Isso aqui provavelmente deve mudar, cara Se realmente tiver alguma veracidade nessa informação E eu fico muito pé atrás nisso daqui Por isso mesmo eu tô trazendo essa informação aqui para poder comentar e dar a minha opinião com relação a essas datas datas que foram postadas aqui, porque eu ainda não acredito que elas sejam reais. Elas podem se aproximar do que pode ser aí o real em termos de lançamento desses jogos para nós, mas eu acredito que elas ainda serão alteradas assim e a gente vai ver isso, obviamente, quando os jogos forem anunciados e tudo mais, e eles estiverem preparados para poder passar essa data para nós. A gente tem também esse Mortal Kombat Online 2, que eu não entendi. Na outra lista tinha um Mortal Kombat Next Gen que eu também não entendi. Eu poderia pensar que seria algo relacionado aos 30 anos de MK, alguma coisa assim, né, especial do jogo. Mas, aqui a data tá de 26 do 10 de 2021. Já passamos já, mano, tá no meio de novembro, então isso aqui não faz o menor sentido que eles estão colocando. E aí, nós vamos pro ponto aqui que é o Injustice 3, que pra mim, cara, foi a data mais bizarra que eles colocaram aqui. Olha só, Injustice 3 cotado pra poder ser lançado no dia 3 do 1 de 2023, exatamente no mesmo ano que eles colocam ali o Mortal Kombat 12, e pra mim isso daqui não faz o menor sentido, porque se a Netherrealm não anunciar nada agora no TGA, mano, eles vão ficar um ano inteiro sem anunciar e sem lançar jogo nenhum? Eu não acho. Eles não vão ficar nesse ato gigantesco de jogo aí por conta do... Oh, financeira, eles têm que fazer o caixa lá dentro, movimentar, e eu garanto pra vocês que a Warner tá lá ó, em cima, apertando lá, tá com a vara curta lá cutucando, vai bom, vai de anuncia esse trem pra nós aí logo, vambora, pra mim não tem a menor chance, e eu acredito que a gente vai ter sim um anúncio de um novo jogo na Netherrealm na TGA, que é o momento propício, a gente já comentou isso aqui várias vezes no canal e tudo nos vídeos que a gente fez, e eu ainda acredito que seja o Injustice 3 o próximo jogo, e Caso eles anunciem o Injustice 3 na TGA de fato, eu acho que o lançamento vai vir aí por volta do mês de abril, maio ali e tudo mais, que é o padrão deles, como eu acabei de mencionar, pois a Netherrealm lançou o Mortal Kombat 11 ali no mês de abril, e eu acho que eles devem esquematizar dessa forma, eles anunciam um jogo novo na TGA... E aí, eles só mandam um trailer pra nós. Eles marcam alguma coisa aí no mês de janeiro, fevereiro, sei lá. Pra poder mostrar a gameplay, passar mais detalhes de história pra nós. E aí, eles colocam uma data pra gente lá no mês de abril, maio. A não ser que eles já anunciem essa data pra nós no trailer de revelação do jogo, mano. Que vai acontecer na própria TGA. Eu acho que foi assim que aconteceu com o MK11 mesmo. Eles mostraram aquele anúncio fodástico lá. E no final, eles colocaram uma data pra convocação e uma data pro lançamento. Entendeu? Mas então. Então é isso pessoal, eu queria só trazer mesmo essas datas aqui para poder discutir com vocês com relação a esse novo leak aí. Do GeForce Now Que até onde eu me lembro foi esse mesmo cara que trouxe aquela outra tabela pra nós E agora eu quero, obviamente, saber a opinião de vocês aí, meus queridos inscritos O que, que vocês acham de tudo isso daqui que foi apresentado Pra vocês algumas datas fazem sentido Não a data especificamente, tá? Porque eu realmente acho que essas datas aqui não são as reais, não Elas vão ser alteradas e tudo mais Alteradas não, né? Eu acredito que elas vão ser definidas pela própria empresa Porque, poxa, em jogo que ainda nem foi anunciado Os caras não devem ter nem data de lançamento no esquema eu acredito, entendeu? Eles devem estar definindo isso ainda, eu acho, pra poder num trailer de revelação aí, apresentar isso pra nós um pouco mais pra frente então deixa aqui embaixo as suas opiniões a respeito de tudo isso aí que eu comentei e novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e é? fomos, galera!